É o primeiro encontro? É o primeiro encontro. Gostou? Muito. Foi excelente, né? Um da onde você é? Né? Eu sou de Bia, residente, hoje em Uberaba, já tem lá desde 2011 lá. E, e, e Gostou desse é encontro? É. Foi ótimo. Apesar o primeiro. de que custaram organizar ele, mas valeu a pena depois. Foi o primeiro? Isso, o primeiro encontro. Agora o próximo vai ser. O, o... Foi amigo, você. Para você ir lá, companheiro em... ali, eu ah, vou ter que estar lá, né? Marcando presença, né? <risos> Deus quiser, né? né? Você estudou em franca. É, eu estudei em franca, disse. você chegou em Franca, quem que te trouxe para Franca? Eu cheguei pelos colegas que realmente estavam chegando a turma grande de IBA, né? e nesse momento eu me envolvi nessa turma e consegui, cheguei um pouco de atraso lá, mas a turma de IBIA já tinha vindo há mais tempo né? e eu cheguei mais já tinha até começado as aulas de 79, mas mesmo assim, me admitiram ainda. Certo? E você que gostou do curso? Tchau. Ah, é, é, é. é. Falou, tchau, é. Obrigado, é. obrigado, valeu. Valeu, tchau. valeu, valeu, valeu. Obrigada, viu? Ó, obrigado, é, obrigado, foi da muito bom. É eu também, nós estamos aí. Pois é, foi um curso que preparou a gente para a vida, né? E teve bastante aproveito lá nessa época. O Davi foi ser um professor foi é a convivência, no geral, que deu aquela condição da gente para ver vida, que é... Quem foi seu professor? Foi meu professor, hein? Dois anos lá, né? Eu vou pro bairro. Vai ser uma alegria, irmão! Vai ser uma alegria, <risos> irmão! Vai ser uma alegria, irmão! Vai ser uma alegria, irmão! É fazendeirão aqui, viu? É fazendeirão. É, um, é, um é, é grande a um... é situação, é grande a situação, fazendeiro. Obrigado. Alô, a vocês. Alô, banheiro, valeu aí, brigadão. Com uma satisfação valeu. enorme aí, com essa pessoa presença. Brigadão, viu? Alô, Davi, valeu. Valô, valeu, valeu. Obrigadão. Deus abençoe, viu? Aí, ó. Esse Davi é gente filha Ah, pois é, desculpa, oh, desculpa, uma... faz a diferença Fez a diferença lá, com certeza Ele faz a diferença onde ele chega É, é, é, desculpa, é, é uma presença muito forte Muito, muito, muito dinâmica, ótimo Ó, oh, um abraço, um abraço para você Deixa uma mensagem aí, a vida Eu tô terminando aqui a minha bateria é é o e, e Valeu! nossa